Bom dia, quinto ano. Eu sou Roy Roy, eu sou ajudante da professora Maria Tereza. E hoje estou aqui para ajudá-la. Porque ela vai estar muito atarefada hoje. Ela está trabalhando na correção dos livros didáticos dessa turminha maravilhosa. Então, qualquer dúvida, me chamem. Eu estou aqui e passo o um recado para a Pró-Maria. Vamos fazer a nossa chamada agora? Ana Beatriz. Arthur. Beatriz. Christian. Daniel. David. Georgenis. Elayne, Enzo Rodrigues, Enzo Vidal, Evelyn, Lindsay, Marcos, Maria Cristina, Miguel, Rafaela, Vitor Eduardo, Vitória, Wanderson, Yasmin e Jorge. Espero que vocês todos façam suas atividades hoje, hein? E enviem as correções para a professora Maria Tereza. Foi um prazer estar com vocês hoje, hein? Não se esqueçam, respondam a chamadinha, hein? É o registro da presença desse quinto ano. Até mais!